Fala, Alô, boa. Alô? Qual que é o tamanho daquela fazenda ali de Céu Azul? Ali. É só essa Qual que é o valor é dela? 20 milhões. Tá joia. Eu tô mexendo no um negócio aqui. Nós temos uma área mais ou menos equivalente a duas vezes o estado de Minas Gerais, na Amazônia, disponíveis para grilagem, que era a apropriação de grandes extensões de floresta para revender essas áreas no futuro. É uma forma de crime, de fato, organizado. Quem é o maior vendedor de fazenda hoje, do Parazão, é o C, cara. O cara tem que pejular o C. Então, a especulação fundiária é o primeiro motivo que move essa questão do desmatamento aqui. Pagava quanto aqui? Eu pagava 3 mil pra mim que corto e... quanto tem? É... e Tem essa ilha aqui, já de floresta. Por trás, os madeireiros já vêm fazendo essa destruição. Difícil combater no ambiente que você não tem um lado legal para você apoiar. De fato, a sociedade vive no crime ambiental. Porque isso aqui tudo é camaral. Essa aqui é a maçaranduba. E essa aqui, ó, é o IP. É a nossa floresta que nós estamos cuidando. A gente vai cuidar da floresta. Sabe? Lá é, a última fronteira agrícola do Brasil. Então joga é lá hoje, nem se você pegar o mapa, pegar de terra, você fica aí de novo.